Olá, sou Rafael Resoliveira da Web Estratégica. De quanto em quanto tempo você deveria pensar em reotimizar o seu conteúdo, em revisar as suas páginas? Quando você lança uma nova versão do site, por exemplo, é uma boa hora de pensar em reotimização. É hora de revisar departamentos, categorias, subcategorias, tagueamento e tudo que pode estar influenciando na forma como as pessoas navegam do site antigo para o site novo. Se os seus usuários já estão acostumados a fazer um determinado caminho para chegar no conteúdo, é interessante durante a reotimização pensar se as interferências nesse caminho não vão mudar a forma como uh, o seu público entende o seu site. Quando faz um tempo que você não otimiza o conteúdo, seja de uma única categoria, de um único departamento ou o conteúdo todo, é uma boa hora de verificar linkagem interna, tagueamento desse conteúdo, páginas relacionadas... E se existe uma nova massa de conteúdo, uma nova categoria, um novo departamento, é interessante revisar toda a linkagem interna e ver se não existem oportunidades para você exibir mais alternativas de navegação quando o seu, o seu usuário termina de ler uma determinada página. Quando as circunstâncias de mercado mudam, também é interessante. A chegada de um novo concorrente, uma mudança no Google, no algoritmo ou no ranqueamento das suas páginas, são influências externas que fazem com que você deva reotimizar o conteúdo e verificar se não existem oportunidades das suas páginas voltarem a ranquear para uh, termos nos quais você tenha perdido alguma relevância, ou que um concorrente novo tenha te ultrapassado, ou que alguma mudança externa tenha afetado a forma como os usuários estão vendo o seu site. Uh, outra forma de você avaliar isso é, antes da reotimização e depois, se os usuários estão passando mais tempo no site se eles estão cumprindo as metas de compra, de geração de lead, de preenchimento de formulários, de cadastramento de e-mail, da mesma forma como antes, ou se isso melhorou. Se eventualmente isso piorou, é interessante comparar a versão antiga do site com a nova e entender onde é que está essa nova dificuldade do usuário. Avaliar também se o ranking das suas páginas depois da reotimização de fato melhorou, se você está conseguindo trazer um público mais qualificado, se isso está gerando mais leads ou se essa reotimização ainda não atingiu aqueles objetivos que foram estabelecidos. Então, são quatro momentos em que você pode uh, sugerir e planejar uma reotimização do conteúdo interno. No lançamento de um site novo, uh, na colocação de um grande bloco de conteúdo novo, na mudança de circunstâncias externas, ou numa fase de teste A-B, uh, de mudanças na estrutura do site, em que seja interessante Reavaliar a forma como a linkagem interna, como é que é a otimização interna de títulos, de categorias, descrições, a navegação toda está estruturada. São momentos bons para você pensar em reotimizar o seu conteúdo. É isso aí.